Olá, rapaz! E aí, tudo bem? Nós já vimos a segunda frase, né? Que você não come isso ou aquilo. Pois é, é essa é uma forma que a gente muitas vezes coloca um comportamento dos nossos filhos que nós com certeza não gostaríamos. Quantas vezes já chegamos em algum lugar ou ele está comendo algo ou mesmo... É, numa festa, num churrasco, ou na casa de um amigo, em que ele, em que viramos e, e ele está comendo alguma coisa que ele não come, ou que a gente não vê ele comendo, e fala assim, ah, mas você não come isso? Já repararam nisso? O menino até para de comer, ele dá até aquela parada. Imagina, o pai e a mãe dele falando que ele não come algo. Por que ele deveria vir a comer? E percebem a diferença? Quer dizer, muitas vezes o menino insiste. Né? Eu já vi casos assim, que ele fala, não, mas eu gosto, em casa que não tem... Ah, não tem? Então agora eu vou fazer isso todo dia e você vai comer. Ainda ameaça o menino. Quer dizer, como se já não fosse algo bom o menino ter ido atrás, né? o menino, a menina, a criança ter ido atrás e, e buscado é, é, comer alguma coisa que não comia, porque viu um coleguinha comendo ou na casa de alguém, e aí ainda é ameaçado de ter comido isso o resto da vida. Como se isso fosse assim. Ah, mas a gente fala isso brincando. As crianças, muitas vezes, principalmente nessa idade de dois aos seis anos, elas não têm essa interpretação lógica que a gente imagina que eles tenham. Então, quando a gente fala essas coisas para as crianças, por isso que a gente discute aqui essas sete frases, é porque elas realmente percebem a, a, a nossa linguagem de uma forma mais literal. Então, quando a gente afirma que não come isso ou não come aquilo, a gente realmente está colocando na criança é, um padrão dela não comer isso ou dela não comer aquilo. E muitas vezes quando ela começa a comer, ao invés da gente é, incentivar o processo da descoberta, o processo da escolha dela em relação a ter experimentado o um alimento novo, a gente ainda vai e elogia que deixou a mamãe muito feliz, ou o papai muito feliz, tendo comido isto Não é assim? Aí ele come alguma coisa, um porque a gente não ameaçou, não fez nada disso. Aí a gente vai e... Elogio. Nossa, papai está tão feliz de você ter comido milho Não é? Quer dizer, aí ele acabou de perceber Que ele deixa o papai feliz quando ele come milho E não, quer dizer, ao invés de reforçarmos o processo de escolha dele Jogamos de novo a atenção para nós Onde ele vai saber que para chamar a minha atenção Ele pode comer milho ou não Correto? O dia que ele não quiser deixar o papai feliz Ele não come milho Ou não come isso ou não come aquilo não é isso que acontece? Então, se reforçarmos o processo de escolha, que é o que acontece nessa fase de dois ou seis anos, onde eles começam a perceber que eles têm o um poder de escolha, que eles podem escolher as coisas, que eles têm necessidades, que é aqueles, são os dois anos, né, a adolescência do bebê, ou quando sai da fase do bebê para a fase de criança, e aí eles começam a poder escolher que eles começam a ter essas opções. E se a gente começa a reforçar no processo de assim você chama minha atenção, assim você não chama minha atenção, assim eu gosto de você, assim eu não gosto de você, a gente cria um jogo com eles que não, é, que não vai trazer comportamentos positivos. Enquanto a gente, se a gente reforçar o processo de escolha dele, ou seja, poxa, legal você ter escolhido comer milho, milho é muito saudável para você, você fez uma boa escolha. Percebem a diferença? onde ele começa a perceber que a escolha que ele fez foi uma escolha positiva. Nós vamos falar aqui mais sobre as, as outras frases, e falamos mais, tem um vídeo de crenças e tem um vídeo de outras frases. Ao final do vídeo, ele já vai te mandar para outro vídeo relacionado a esse assunto. Tá ok, pais? Um abraço. No post também tem ele escrito, no blog. Você também pode ler mais sobre o assunto lá. Aqui são pais aprendendo juntos.